confiança né, por me convidar para estar aqui com vocês é um é um tema que ainda não está muito bem explorado mas eu vou trazer algumas informações para vocês espero que eu atenda as expectativas eu vou fazer uma apresentação curta para que a gente possa conversar eu acho que é melhor eu vou dar um uma uma, fazer uma caminhada aqui em alguns slides que eu preparei para conversar com vocês, trazendo algumas informações para contextualizar um pouco a conversa. E depois eu queria ouvir vocês a respeito de dúvidas que vocês efetivamente tenham nas atividades que vocês executam, sejam elas as atividades de gestão ou atividade profissional lá, lá na sala de aula, né, na atividade docente. Bom... Então, falar um pouquinho sobre direitos autorais e licenças de uso são dois assuntos correlatos. A gente fala de direitos autorais, a gente fala, é, faz menção à lei brasileira de direitos autorais. Nessa lei de direitos autorais, em seguida, eu mostro para vocês a gente tem duas questões que a gente tem que entender bem que é a propriedade intelectual e o que é o, as, os direitos de uso do, das produções que a gente faz em qualquer área da atuação humana. Mas vamos, vamos seguir aqui o, os slides, tentando construir um, um, um raciocínio junto com vocês e, em seguida, a gente começa a conversar. Então, tudo começa a fazer um... um uma referência histórico cultural então muito recentemente coisa de 10 ou 15 anos atrás houve uma retomada em relação ao conhecimento livre historicamente o desenvolvimento da civilização ela se deu basicamente por compartilhamento livre de conhecimento em algum momento na história o conhecimento ele passa a ser um capital de, de empoderamento, um capital de poder, e esse conhecimento ele começa a ser resguardado e é usado como moeda de troca. Então, as pessoas param de compartilhar o conhecimento e começam a usar ele como um bem que, que ela tem profissional, um capital profissional. Então, é... E isso começou a se manifestar em várias em várias esferas profissionais, em várias esferas da atuação humana. A pessoa que sabia muito ela era valorizada, e ela não entregava o ouro para o bandido. Tá? Ou seja, não compartilhava o que sabia, porque aquilo ali dependia, ela dependia daquilo ali para o seu sucesso profissional. É, no meio acadêmico, se manifestou, por exemplo, a partir de periódicos que cobravam para tu publicar os teus, os teus, as tuas produções acadêmicas intelectuais. Então, se fosse um autor, um estudioso, um pesquisador, um professor e quisesse publicar uma pesquisa tua, tu tinha que pagar para o periódico, para a revista, ou para o meio que fosse publicar ela. E, ao mesmo tempo, quem fosse acessar o artigo, acessar a revista, também tinha que pagar. Às vezes, não invariavelmente, o próprio autor tinha que pagar para ter acesso ao artigo que ele próprio tinha publicado. Obviamente, ele, a gente supunha que o cara que estivesse publicando tivesse guardado os seus alfarrados lá, mas se ele fosse querer o um artigo publicado na revista, ele teria que pagar por um artigo que ele próprio tinha, tinha publicado. Houve um movimento, então, aí nos últimos anos, aí na última década, em que essa, esse, essa curva ascendente de restrição de acesso à informação ela começou a ser questionada e houve um movimento de, de, de acesso livre. Então, hoje tem um movimento muito forte internacional de acesso aberto a dados governamentais, de transparência, de acesso aberto à educação e acesso aberto à ciência. E aí eu trago dois links para... Bom, esse movimento se chama, por exemplo, de governo aberto e dados abertos, e ele é coordenado no Brasil pela Contro... Controladoria Geral da União. Tem o acesso aí na apresentação, depois eu compartilho com vocês. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem investigar um pouco sobre o assunto a partir dos links que eu estou compartilhando com vocês. Existem dois... Outros links no Brasil, que são iniciativas vinculadas à Unesco, que é um dos órgãos da ONU, que fala sobre educação aberta e ciência aberta. E aí a gente entra em um outro assunto, que é a produção de recursos educacionais, falando especificamente no que acho que é interesse de, de todos nós aqui na, nesse encontro. Então, qual é o papel do professor como regente de uma disciplina, um professor que está em sala de aula, tu vais preparar, tu pegas uma ementa, me corrijam e me ajudem, vocês uh, podem me interromper a qualquer momento, para mim não tem problema nenhum para a gente poder dialogar sobre, mas é, pelo que eu conheço, pela minha experiência profissional, independente de ser educação básica ou superior, tu vais ter uma disciplina para ministrar, tu tens uma ementa da disciplina, tu tens que fazer teu plano de ensino, se tu pegares o teu plano de ensino e for preparar os teus planos de aula para todo o teu cronograma, invariavelmente tu tens que preparar um conteúdo para aquela disciplina, seja lá o trabalho presencial ou à distância, online. Então tu vais preparar o teu conteúdo, tu vais pesquisar material para preparar teu conteúdo ou invariavelmente tu usa conteúdos de outros professores, pesquisadores ou autores, se fosse no presencial, tu estaria com um livro, tu ia usar um livro-texto, ou alguma base, alguma coisa do tipo, ia preparar uma apostila, alguns slides e por aí vai. Esse é o trabalho que a gente faz. Sempre. E tu te prepara, te organiza numa estratégia pedagógica, independente da etapa de ensino que tu estás atuando, se é da educação infantil ou é o ensino superior. Então tu prepara na aula, em relação ao plano de ensino, particularizando para o plano de aula, tu vais montar uma estratégia pedagógica para que tu consiga ao final atingir um objetivo de aprendizagem para aquela aula a partir de um objeto de conhecimento e aí tu usa material de apoio e as, a lei brasileira de direitos autorais ela fala sobre isso que fere os direitos autorais no, no, no setor educacional ou não eu já vou trazer algumas informações para vocês e no online isso está mais forte, porque uh, a internet e a web ela não é terra sem dono, não é terra de ninguém. Apesar de estar tá publicado e a gente ter acesso fácil a muita coisa, não quer dizer que a gente possa fazer qualquer coisa. Apesar de, no senso comum, a gente faz. A gente viu uma foto legal, a gente pega aquela foto para usar de exemplo para alguma coisa, às vezes até a gente vai replicando ou usando nas nossas apresentações, fotos que a gente às vezes nem sabe de onde é que vieram e usa. Eu já comento isso com vocês. E no final, então, tem essas duas questões a respeito de produção de recursos educacionais. Nós temos leis que falam sobre isso, leis e normativas, a Lei brasileira de Direitos Autorais e algumas leis internacionais que falam sobre, ou normativas, que falam sobre o acesso aberto, e depois eu falo de licenças, ou seja, de que forma que a gente pode ter acesso e usar e quais são as restrições ou liberações a partir das licenças de uso. Bom, então a gente tem essa Lei Brasileira de Direitos Autorais, é a Lei 9610, de 88, e ela fala de duas coisas. Ela tem os direitos morais, a lei fala de direitos morais, que é a autoria. Ou seja, se tu produziu alguma coisa, for produção tua, tu é a autora, tu é o autor. Este bem, este direito, ele é inalienável. Se tu produziu, quem quer que tenha produzido vai ser o autor até morrer. Vai ser o autor daquilo e não se transfere a autoria. Entenderam? A pessoa que produziu é a autora e vai ser a autora sempre. Então, tu não fala de cessão de direitos morais. A gente fala de cessão de direitos patrimoniais, ou seja, o uso daquilo que tu produziu. E existem vários desdobramentos, em desde a, de a possibilidade é, mais flexível de uso, a mais generalista, que vai te permitir fazer tudo, até as mais restritivas. As mais restritivas são os copyrights, ou seja... Eu tenho a, a, o, o direito moral, que eu sou o autor, e eu não cedo direito patrimonial para nada. Tu vai ter que ter a minha expressa manifestação sobre uso e tu vai ter que pagar para mim para tu poderes usar qualquer coisa minha. Essa seria mais restritiva. A mais flexível. Eu produzi e entrego de forma aberta a qualquer pessoa. Ah, então, a pessoa pode... Usar, Pode copiar, pode adaptar, alterar e editar o que eu produzi, desde que ela mantenha a referência à minha autoria. Mantendo a referência à minha autoria, porque o direito moral, o direito autoral, o direito moral, ele é inalienável. Você é o autor sempre, mas se tu respeitares e fizeres referência ao autor, tu, eu deixo tu fazer o que tu quiseres com o meu material. Tá bom? e eu sou defensor dessa vertente, eu acho que ainda mais professores de, de, do setor público, seja da educação básica ou superior, se nós produzirmos, mas é uma visão particular, pode ser discutida, se eu produzo algo, como eu sou um servidor público, professor, que sou mantido com recursos públicos, o meu salário é pago com recurso público, tudo que eu produzo eu libero sobre a licença mais aberta que tem, eu falo dela e aí vou, vou falar com você sobre licenças Creative Commons. Então, na lei brasileira de direitos autorais existem dois itens: o direito moral, que é inalienável, ou seja, você é autor até o. Para sempre, daquele produto e os direitos patrimoniais, que são as várias formas de tu ceder permissões de uso desse conteúdo. Bom, o que, que não constitui ofensa aos direitos autorais de acordo com a lei brasileira? Citação, isso a gente faz já, o que está colocado aí nesse slide é o que a gente já faz historicamente em sala de aula. A gente usa livro, jornal, revista, a gente pega filme. Na minha época, pegava filme. Na minha época, há 20 anos atrás, pegava fitas em VHS em locadora ou comprava um, uma, um filme, algum, algum documentário para reproduzir em aula, para fins educacionais. Então, se tu citares ou usares livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação ou de passagens dessa obra para fins de estudo, crítica ou polêmica na medida justificada para, por fim, a atingir indicando-se o nome do autor e a origem da obra, não é uh, ofensiva, não, não vai contra o que está na lei. Tu podes fazer uso desta forma. E a gente sempre fez isso dentro de sala de aula, sem problema nenhum. E a lei permite que, que a gente faça isso. Por outro lado, também, a reprodução em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, aí é o, é o, é o que está colocado literalmente no, no, inciso, no inciso 8 do artigo 46 da, da Lei Brasileira de Direitos Autorais. Sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da nova obra, ou seja, eu estou reproduzindo, copiando, usando uma parte da obra, a obra integral, mas que não é ela em si. Eu não estou reproduzindo ela como se me apropriando da autoria daquela obra. Eu uso ela para como base para alguma coisa da minha atividade profissional. E que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores, também não é problema nenhum. A lei permite. Tá? Então, historicamente, já fazemos o uso de forma legal dentro das nossas atividades. Se a gente usar uma reprodução de uma parte de uma obra, usar a obra integralmente, desde que esta cópia ou reprodução não for para nosso benefício próprio e seja usada como argumento para construir um raciocínio sobre alguma coisa, está tudo bem. Isso é o que está na nossa lei brasileira. Existem algumas questões que acabam uh, deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, mas eu trago para vocês algumas jurisprudências em relação, para nos dar mais tranquilidade sobre essas questões. Por exemplo, uh, uso integral da obra é possível nas hipóteses de reprodução de notícia, artigo informativo, isso aqui são tudo uh, jurisprudências, são, são decisões que já foram dadas em favor do, do, de, de escolas, professores tudo mais. Tá? Então, o uso integral da obra é possível nas hipóteses de reprodução de notícia, artigo informativo e discursos pronunciados em reuniões públicas, com a menção do nome do autor e da publicação de onde foram, foram transcritos. De obras literárias para uso exclusivo de deficiências visuais, mediante sistema Braille ou outro adequado, e de representação teatral e execução musical para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino. Isso está na lei e a jurisprudência, quando em algum caso há questionamento sobre isso, a jurisprudência na justiça ela é em favor das escolas e dos professores. O professor pode usar trechos de um livro, em uma videoaula, ou material didático proposto e organizado por ele, desde que dê crédito à obra o autor, a edição consultada e a editora. É liberado o uso de passagens e trechos de obras, mas não a reprodução de um livro inteiro, por exemplo, ainda para fins de ensino. Apesar de não haver um percentual definido pela lei, deve-se usar o bom senso ou escolher uma parte da obra ser usada para garantir uma margem de segurança, a orientação é que se evite usar ou ler uma obra inteira. Então, vejam que, na lei e nas interpretações da lei, a gente cai sempre na, na, nos mesmos argumentos e com a mesma lógica. Se tu usares um trecho, reproduzires uma parte ou até usares uma obra integral, se tu fizeres referência ao autor, ao local de onde tu buscaste aquele conteúdo, e tu usares, usares isto exclusivamente para fins didáticos, para ensino ou... Algum argumento para pesquisa? Pode. Tá? Vejam que a ênfase é sempre em é, citar o autor e o local de onde tu, tu, tu buscaste a, a referência. Isto é obrigatório. Tá? Se tu não citares o autor e o, o local de onde tu tiraste aquele conteúdo, tu estás cometendo plágio. Aí tu estás... Ferindo a lei de direitos autorais. Mas tem aquele outro detalhe. Mesmo que tu possa usar para fins didáticos, ainda a gente tem aquela restrição do direito moral. Que se a pessoa não disser explicitamente que tu podes copiar e adaptar o teu conteúdo, botar dentro do teu material e fazer uma mixagem da, daquele, daquela obra... A, a, se não tiver a, a expressa manifestação do autor, a princípio, não poderia tu não poderia mexer no conteúdo do cara. Então, a gente vai para uma outra discussão, que são os recursos educacionais abertos. E eu trago aí para vocês uma fonte de consulta que usa uma licença aberta. Todos os conteúdos que estão no Proedu, esse... É, portal que vocês estão vendo na, na página, eu não botei o link, eu vou botar aqui no chat para vocês poderem acessar agora. Todo o conteúdo usa uma licença crea, Creative Commons, ou seja, é, a, a licença Creative Commons ela faz duas perguntas básicas para o autor: ela pergunta se tu permites uso comercial. Da, da tua produção, a pessoa que baixar, mesmo que tu estejas entregando de forma livre, a pessoa que baixar o teu conteúdo, ela pode ela, usar comercialmente o teu produto? Então, a, a, tu responde sim ou não. E a outra, se a pessoa pode compartilhar o teu conteúdo e se ela pode adaptar o teu conteúdo. Se tu responde essas essas duas perguntas, uso comercial e compartilhamento e adaptação, tu tens uma combinação de duas respostas para uma pergunta, três, três respostas para outra pergunta. E daí, nessas nessa possibilidade de combinação, tu vai ter seis licenças. São as seis licenças Creative Commons. A mais aberta é tu permitires que a pessoa possa usar com qualquer finalidade, inclusive comercial. Por exemplo, se vocês tivessem uma uma, uma escola privada, baixassem uma apostila minha do Proedu com a licença Sharealike, que é a que pode tudo. Vocês poderiam pegar o meu conteúdo, adaptar, fazer uma apostila para a escola de vocês e vender a apostila. A partir de um conteúdo que vocês encontraram aqui. tá? Então, todo o conteúdo do Proedu é Sharealike. Vocês podem baixar vocês podem compartilhar e vocês podem adaptar o conteúdo para qualquer finalidade. Nesse endereço, eu coloquei aqui para vocês, vocês podem acessar o Manual de Direitos Autorais para Recursos Educacionais Abertos, que é uma produção do, da equipe do Proedu. Então, para consumo próprio, nós começamos a estudar as leis de direitos autorais do Brasil e de alguns outros países, estudamos as leis Creative Commons, que são adotadas no mundo inteiro, e compilamos esse nosso estudo nesse documento, que é o Manual de Direitos Autorais. Bom, vocês vão ter, esse é um documento técnico, vocês vão ter, além desse documento técnico que é do projeto, vocês vão ter recursos educacionais abertos no Proedu, que vocês vão poder consultar e usar para finalidade com... Uh, o desdobramento que vocês quiserem Baseados no que a gente tem ali o que, Como é que funciona? Uh, e, e eu comecei a conversa com vocês Dizendo que a internet não é uma terra de ninguém Que existem regras tá? Então uh, Hoje existe nesse movimento mundial De educação aberta, ciência aberta Existe aquele selinho ali ó, Que vocês vão ver aqui embaixo Estão vendo aqui no meu mouse Ali embaixo é a manifestação expressa da licença que eu tô adotando esta manifestação expressa tanto no local onde foi depositado o conteúdo ela te indica o que tu podes fazer que é o direito patrimonial nós estamos cedendo tudo quem é autor e coloca seu conteúdo no proenu está aceitando os termos do ProEdu. e existe uma infinidade de outros lugares que usam essa mesma filosofia por exemplo Periódicos hoje no Brasil, a maioria deles que está vinculado a instituições superiores de, de ensino e pesquisa públicas, usam a mesma licença. Então hoje quem publica artigo não paga, por exemplo, numa revista, aqui na, na revista do IFISU, que é a revista Tema, vocês publicarem um artigo na Tema, vocês não pagam nada e ninguém paga nada para acessar os conteúdos da revista. Mas vocês vão ver que lá no portal da revista tem esse selinho. Tá? Pode ter alguma avaliação, por exemplo, não, não me recordo se pode usar para fins comerciais, eu acho que nos periódicos normalmente não, mas o acesso é aberto, o acesso é público, vocês podem baixar. Sempre com o, a atenção especial à uh, referência ao autor e ao local de onde você tirou aquele conteúdo. Isso é regra, isso você não pode esquecer nunca fazendo isso, não vai haver problema para ninguém. Então, alguém abriu o microfone a gente pode... Eu, professor, então, eu acredito, os colegas, eles estão ouvindo, né, mas quando eles fazem a produção do material didático, das suas aulas, né, a maioria dos colegas, eles procuram uma imagem no Google, ou eles procuram um vídeo do YouTube, nossa preocupação também era conversar com eles quando eles usam um vídeo da plataforma, acho que o senhor podia dar uma abordar um pouquinho com eles, eu não sei se desse assunto depois. Claro, já. Uhum. Ah, então, já aproveitando em sejo, eu estou colocando um, um canal, não por acaso é o meu, <risos> um canal do YouTube que está aqui na tela. Deixa eu, eu vou acessar ele online aqui, ele está, o um slidezinho aqui, deixa eu abrir ele no computador aqui, está... Buenas, uh, o que, que eu vou dizer para vocês? Primeiro, acessem o meu canal, deixa eu botar o, o nomezinho mais simples aqui para ficar fácil, ah, esse aqui, opa. Opa. Será que eu. Voltando um minutinho. Tá. É, este aqui é o meu canal, mas eu tenho um nomezinho mais amigável que aparece ali. Por que, que não está aparecendo? Deixa eu ver. Aqui. Bom, eu vou compartilhar agora aqui com vocês, aqui assim, que aí fica mais fácil de vocês memorizarem. Bom, é, a, o YouTube ele tem uma licença. Tá? A licença do YouTube é assim, ó, tu não podes, eu vou, eu vou fazer um resumão grosseiro da licença do YouTube, tu não podes é baixar o vídeo, tanto que não existe o recurso de fazer download dos vídeos do YouTube, apesar de existirem softwares que burlam essa regra e são ilegais, tu não pode usar, existem alguns aplicativos que fazem download de arquivos do, do YouTube, mas não pode, o YouTube, ele permite uh, que tu indiques, use com qualquer uh, finalidade, os vídeos do YouTube, mas tu não podes é baixar o vídeo e usar o arquivo do vídeo é, em coisas tuas. Mas se tu carregares o vídeo pelo link do YouTube, não há restrição nenhuma de uso. Tá? Essa é, basicamente, é, é, essa é a licença, é a restrição do YouTube. Tu não podes baixar o arquivo. Mas tu podes carregar o vídeo a partir do endereço do YouTube. E aí tu podes levar esse vídeo para qualquer conteúdo teu. Se tu tens uma apostila textual e tu queres botar o link da referência de um vídeo, tu coloca o link no YouTube. Vem aqui, por exemplo, uh, copia este. Ó, copia o, esse link... E aí, tu vais usar este link em qualquer apresentação, qualquer recurso que tu produzir, sem restrição nenhuma. Tá? É, basicamente é isso. Se era essa a dúvida, se restringe a isso. Se tu usares o link... Hoje existem softwares, por exemplo, do próprio Google é, Documentos. É, deixa eu abrir aqui o, o Google Documentos. aqui é, é, é, por exemplo. Vou e, abrir. professor, fazendo o link com as ferramentas do, do, do Google Drive, né? E... O professor, quando vai criar um formulário, ele pode buscar um vídeo ou uma, uma, um vídeo, né? Perfeito. E auto, vai só o link, e a, na verdade, o aluno vai assistir direto na plataforma. Certo? Né? YouTube. Perfeito. Exato. Aqui, por como exemplo. no apresentações. É né? o que eu estou fazendo agora, olha aqui, ó. eu peguei aquele link daquele vídeo que eu mostrei para vocês lá do YouTube. E a própria ferramenta me dá, o... me dá esse recurso. Ó. Eu abro como se eu estivesse abrindo uma janela em um player do vídeo, mas, na verdade, é uma visualização do link que está lá no YouTube. Eu não estou ferindo em, em nada, nenhuma lei, inclusive nem a licença do YouTube. É, é assim que funciona. Ó, se isso eu fosse apresentar isso aqui, ele apareceu... Opa. Ó, apareceria assim, como se eu assisto o vídeo dentro da minha apresentação, normal. Isso é completamente legal, totalmente legal, e não existe problema nenhum, tá? Bom, voltando aqui o YouTube. Um detalhe que eu recomendo a vocês, que eu acho que quase ninguém sabe, é que quando tu sobe um vídeo, se vocês tiverem algum, algum canal, vocês usam para compartilhar vídeos... YouTube, vocês têm a conta de vocês no YouTube, quando vocês sobem um vídeo, eu vou editar esse. Esse meu vídeo vai. Opa, ia. Yeah. Uh, deixa eu voltar para o meu canal aqui. Eu vou mostrar um detalhezinho só para vocês saberem da existência. Opa, pulou para outro usuário. Este aqui. Bom. Quando a gente vai para a submissão de um vídeo, tu preenche uma sequência de informações e um formulário na hora que tu tá subindo. Eu estou entrando na edição, que é o mesmo formulário que aparece quando tu está fazendo a submissão. Todos os campos. E tem um campo quando tu tá fazendo a submissão que normalmente a gente passa batido, que é este campo aqui, ó, licença. E não por acaso este aqui eu não troquei. Eu nunca deixo a licença padrão do YouTube. Ainda bem que eu abri o vídeo, porque eu não ia me dar conta. É, existe a possibilidade de tu fazer a atribuição da licença Creative Commons, que é a licença mais flexível que é do YouTube. A licença Creative Commons é que eu estava comentando com vocês. Então, o próprio YouTube já é aderente a acesso aberto. Desde que tu permitas isto, explicitando, e aqui tem uma explicação sobre as diferenças da licença do YouTube e a licença Creative Commons. E vocês depois podem tirar essa dúvida, vocês próprios, se quiserem, eu passo o link para vocês, eu vou passar aqui também já no... Professor, não, não. É, eu acho que a professora Pamela ali fez uma pergunta para saber se, a, se as regras valiam para a imagem também. Uh, desculpa, repete, professora, uh, qual pergunta? Aqui no chat, a professora Pamela não sei se ela quer eu perguntar. a mãozinha para ela responder, uh, professora, essa, essa, essa regra... serve ah, para as imagens posso... também. Qual regra, me desculpa, qual regra? Eu não quis, uh, boa noite, eu não quis para. interromper. Pode interromper. Mas a minha pergunta era em relação às imagens também. A gente pode colocar as imagens e lá na bibliografia, daqui a pouco, colocar, que foi imagens do Google, ou a gente precisa do link também, quando a gente for colocar? Precisa gente... dizer exatamente o lugar de onde tu tirou. Essa regra é regra para tudo, não é para imagem ou para vídeo. Essa regra é para qualquer produção técnica e intelectual da humanidade. Se alguém produziu, tu tens que... Usando aquele conteúdo, tu tens que dizer de onde tu tirou e quem é o autor daquilo. Hein, tá? professor? Mas é. se for buscar aquela imagem lá no, nos slides, por exemplo, inserir uma imagem, ele já vai buscar direto uh, nas imagens que são uh, públicas. Sim, perfeito. quando ela é lá dentro, né? Perfeito, perfeito. Eu vou dar um outro caminho para vocês. Tanto você, no Forms, tanto. Se ele Isso. buscar lá dentro, como inserir imagem, e pedir para buscar pelo. Imagens lá dentro, a gente não copiar, né? Do... Perfeito. Isso Aí aqui. eu acho que não tem problema. É o que a, o que a Adriane está falando agora. Deixa eu abrir um outro slide aqui. No slide eu vou inserir uma figura. Imagem. Bom, mas é que tem várias possibilidades, né, Adriana? Tu pode fazer a pesquisa na web ou tu pode fazer o upload do teu computador, ou tu pode pegar uma imagem que tu já tenha no Google Drive. A regra, ou tu pode pegar uma figura que tu encontrou e botar o link dela e ela vai carregar aqui. Aqui, neste caso, se tu subir, se for inserir um vídeo, tu também pode pesquisar no YouTube, mas tu pode pegar... Pelo URL, normalmente ele lida internamente só com vídeos do YouTube. Sim, esclareceu. É que assim, ó, só para situar, uh, eu, eu não uso o, as plataformas do Google, né? A gente... Uh, eu, aí eu entrei e aí peguei no, no geral, assim, a ah. questão das imagens, eu, per, eu perguntei também pela... porque eu faço o meu trabalho ali, pelo Word Simples, e aí eu uso né os materiais os diversos fontes e aí eu sempre o que que eu sempre fiz colocava as imagens e aí citava lá na bibliografia eu não citava uh, no trabalho que ia para os alunos então esse já é um erro também né é assim olha, isso isso é uma, uma é uma forma é uma forma de, é uma forma de, de tratar lhes uh, no, no nosso ambiente profissional nós como professores uma forma que a gente tem é, que é, se apropriar né, e, a, e adotar isso nas nossas práticas. Estava me fugindo a palavra. A gente tem que adotar isso nas nossas práticas sempre, sempre, inclusive para nós podermos fazer também o nosso papel de educador e usar isso de forma pedagógica com o nosso público, com os nossos alunos. Então, quando a gente pede uma pesquisa para um... Pra um para uma turma a gente faz um trabalho de avaliação pede para eles realizarem uma pesquisa até que ponto seria legal e, e pedagógico a gente passar esse tipo de orientação para os nossos alunos não é quando eles entregam e hoje está muito fácil um aluno fazer um, um aluno fazer uma um trabalho fazendo cópia de conteúdo na internet a gente consegue pegar isso fazendo uma, um copy-paste no Google com conteúdos que o cara coloca no trabalho, tu vai saber se ele está efetivamente escrevendo, se colocou aquele conteúdo escrito no, no, no trabalho como texto intelectual dele, produção dele, ou se ele copiou de algum lugar e colou aquilo ali no, no trabalho. Às vezes tu percebe pela simples linguagem que o aluno usa que não é uma linguagem dele, da escrita natural dele. E em outros casos tu vê que ele acaba copiando partes de lugares diferentes com linguagens dif diferentes. Tu, tu percebe no texto a costura quando quando não é algo escrito com fluidez e com a, com a lógica do próprio aluno. Mas a gente pode usar isso de forma pedagógica, né? Como é que tu coloca isso para o aluno, que ele tem, ele também tem que seguir a lei brasileira de direitos autorais, que ele não pode cometer plágio, que o simples fato de ele colocar o link de onde ele tirou e que ele cite o autor que produziu aquilo, já não é plágio e já está fazendo um trabalho de forma ética de forma correta. Então, é um, é um belo exercício fazer isso com os nossos próprios alunos, Assim dar uma fazer fazer disso, as considerações que tu fazes na avaliação do trabalho, tu fazes uma avaliação formativa nesse sentido. Tu dares o retorno para ele, olha, presta atenção, não pode fazer isso, é crime. Tá? Se a gente não alerta, se a gente não faz isso nos nossos trabalhos e aí mostra para o aluno que isso é uma coisa que a gente não dá importância, a gente já dá um indicativo de forma permissiva que vale fazer. E a outra é quando ele fazer, tu dares o feedback para ele, olha, presta atenção, talvez tu não tenhas a dimensão do que tu estás fazendo, tu estás cometendo um crime, isso não pode acontecer. Vai lá, bota o autor e bota o link de onde tu tirou, pronto, já acabou com o crime que o aluno estava tava cometendo. E, então, assim, ó, nesse sentido, como professores como formadores de opinião a gente não pode não pode cometer esse esse, esse deslize junto com eles né oh, é, professor Cimar, professora Lucimar levantou a mão pois não não uh, o que eu queria comentar é que essa questão de do trabalho com os alunos com já colocando o referencial do link da do site eu vejo que fica, vai já vai oportunizando eles que a gente não que nem por, quando a gente chega na graduação uh, na especialização coisa assim tu já tem um medo de algo que, se tu vai ensinando desde lá, desde os pequenininhos, tu for ensinando, isso já fica uh, introjetado dentro dele. Né? Não, não vai ser um, não, ah, mas é difícil para um pequeno. Não, no momento que tu ensinou, dependendo da palavra adequada, o termo que tu utilizar, ele vai saber que tem que fazer referência de onde ele tirou. Uhum. Né? E eu vejo assim, uh, eu trabalho como tutora da UAB, tem alunas, eu já disse, não sei quantas mil vezes que é plágio, e elas continuam fazendo. Então, como é difícil você poder passar esse conceito? Então, se tu falar lá para o pequenininho que ele gosta do desenho da Pepa, qual é o link que está o vídeo do YouTube da Pepa que ele gosta? Vai estar uhum. tá ali, então, tu vai dizendo que em cima tem que fazer uma referência da onde ele te se não foi ele que criou. Se é, uma, se é uma produção de texto, quando ele fizer, aí é dele. Eu acho que essa linguagem, que a gente pode utilizar esses termos com a criança, independente da idade, mas sempre adequando, né? Então, acho, isso é bem válido, assim para nós, professores, poder uh, retomar esse tipo de, de, de assunto, né? que tem a ver com a realidade deles muito mais hoje do que quando nós éramos na escola. Né? E eu, eu acho que isso é fundamental, assim, a gente não incentivar pequenas contravenções, não é? A gente não deixar passar em branco e aproveitar aquele momento como um momento pedagógico, porque a gente está formando cidadão, isso tem a ver com o exercício da cidadania. E essa discussão que a gente está fazendo que a princípio era para tirar as dúvidas de vocês em relação ao que vocês podem usar, o que não podem usar, né? ou a forma correta de usar, isso se transforma em uma ferramenta pedagógica para exercício da cidadania, para a pessoa entender o que é crime, o que não é, o que pode fazer, o que não é. E se resolve de uma forma muito fácil, só indicando o autor e o local de onde tu tira aquele conteúdo, a princípio, tu já consegue uh, dar um, um caminho para aquele aluno, não é? Professor, professor Raimundo, é aqui mais alguém, então, quer fazer alguma pergunta? A gente já está um pouquinho adiantado da hora, ainda temos a professora Márcia para fazer a apresentação. Pois não, basicamente era isso, eu vou deixar compartilhado com vocês alguns indicativos de links e a própria apresentação para vocês poderem se aprofundar mais no conteúdo. Fico à disposição de vocês para vocês, se quiserem, poderem conversar mais sobre, sobre o tema e espero que eu tenha conseguido alcançar as, as expectativas, atender as expectativas de vocês em relação ao assunto. É, só para finalizar, se vocês é, tiverem o desejo de é, acessar um conteúdo aqui do, do, do meu canal, vocês vão ter dois vídeos que falam um pouco um pouco sobre o que a gente conversou aqui, tem uma oficina de direitos autorais e licenças de uso, que foi dada para o FEL e temos um outro conteúdo que vocês vão encontrar aqui na sequência, que fala sobre conhecimento livre, introdução à curadoria de recursos educacionais abertos. Então, esses dois conteúdos ali, eles são complementares ao que nós discutimos, no meu site, que eu também coloco o link para vocês, tem uma sessão aqui que fala sobre recursos educacionais abertos, tem palestras de quatro professores pesquisadores, apesar de o vídeo não, não aparecer aqui, se vocês clicarem em assist assistir no YouTube, o vídeo vai carregar, é uma discussão de quatro profissionais, professores que trabalham e são defensores, da, da, da filosofia de educação aberta e conteúdo aberto. A Pâmela, acho que levantou a mão. É, lembrando também que eu coloquei ali no chat, novamente, mas está no grupo né, das formações, o um material ali sobre o uso né, e os direitos autorais. Então, depois, se alguém quiser acessar, está aí no chat ou também está dentro do grupo do WhatsApp da, de formação. A Pamela, acho que tem uma dúvida ainda, Pamela Sim, mais uma dúvida. A colega colocou ali no chat uh, que, que a gente precisa verificar também se, se a fonte dá permissão para compartilhamento da imagem. Parece que foi isso que eu entendi. E aí era isso que eu ia perguntar. Uh, então eu não posso... Daqui a pouco, né? Coloquei, eu gostei de uma foto lá que tem um blog, por exemplo. E aí eu, aquela foto ia ser importante, aquela imagem ia ser importante... Uh, eu citar o site, citar a fonte dessa imagem, é suficiente ou ainda eu preciso ver se, se, se tem permissão para que eu utilize? De acordo com a lei brasileira de direitos autorais, se tu fizeres uma reprodução e usares exclusivamente para fins de ensino, dentro de sala de aula, não há problema. Que Foi o início do, da nossa conversa nos slides que eu mostrei para vocês. A princípio, não há problema desde que tu cite explicitamente o autor e a fonte de onde tu tiraste. Mas, se ficarem em dúvida, busquem em locais que têm como premissa uh, o, a, a, o compartilhamento de conteúdos abertos. Por exemplo, este aqui é uma referência. Ele Eu foi... coloquei para eles também criativo, né, professor? É. Esse link especificamente, search.creativecommons.org. aqui eu tenho, vamos ver aqui a bio... A gente tem que começar a criar o hábito já de procurar nesses lugares, é, né? Pro, olha, procura no, no Proedu, procura no, no, no, no site da... da olha aqui, ó. eu procurei por biologia dentro do sistema de busca, do Creative Commons ele busca em bases no mundo inteiro só conteúdo aberto. E aqui vocês vão encontrar absolutamente tudo, porque faz uma busca no mundo inteiro. Se não tiver aqui, não existe lugar nenhum. Né? E aqui vocês podem usar sem medo, sem medo nenhum. e Ele vai te dar filtros de toda a ordem aqui, ó, é, as fontes de onde vem, se tem as licenças aqui, ele já te desenha qual licença. Ou se tu quiseres tu filtrar por tipo de licença, que a, a BAI NCSA é a mais é a mais aberta sem permissão de uso sem permissão de uso comercial mas você pode usar para qualquer finalidade e aqui tu filtra e tu vai encontrar o conteúdo de qualquer área de atuação humana aqui ó busquei por biologia licenças abertas em que eu posso usar e adaptar e depois eu posso ir fazendo outros filtros aqui tem ao, imagens áudio e vídeo tá, nesse site um, um, um, uh, existem vários repositórios de recursos abertos, o Proedu é um deles. Então, uh, se vocês estiverem em dúvida, encontrar um, uma, uma, uma figura em um local que está incerto e não sabido, tenta encontrar um semelhante num, numa fonte segura de, de recursos abertos. Tá? Aí não tem, não tem problema nenhum. Tá? Então, assim, ó, uh, hoje em dia não há mais o que tu não consiga fazer te baseando em recursos abertos. Está muito forte o movimento no mundo inteiro. E acho que no setor educacional público a gente deve prestar mais atenção nesse movimento. Tá? Então, acho que a gente tem que estar aderente e trabalhar com essa filosofia de produzir conhecimento e compartilhar esse conhecimento de forma aberta e pública e gratuita. É a minha, Perfeito. Posição. Uhum. minha posição. Perfeito, professor, né? A gente, na nossa primeira conversa, o senhor já relatado que não existe, assim, em casos de ensino, assim, judiciais, né, que o senhor tenha conhecimento, mas a gente já tem que criar o um hábito de buscar essas vídeos, imagens, né, nos locais adequados, né? Então, acho que essas dicas foram né, super importantes mesmo para a gente, porque a gente tem que conversar sobre isso, né? E, uhum. e estar ciente, né, professores, porque a gente está produzindo material que vai para o nosso aluno, né? Então, acho que isso é muito importante, foi muito importante mesmo, foi excelente sua apresentação, né? Trazendo, principalmente lá do início, trazendo o contexto histórico, né? Dos direitos autorais e das licenças de uso nos ambientes virtuais, né? também nos deixando dicas quero dizer que eu também coloquei essas dicas no final lá dos slides da apresentação o senhor vai deixar para a gente a apresentação do senhor e... Já vou passar isso, aqui. isso. E nós também vamos colocamos lá no, no material do Drive uh, todas as dicas que o senhor nos passou na reunião o pessoal está acessando os sites, né? Então, acho que as contribuições e o alerta né, em relação a esse assunto, eu acho que ficaram uh, Valendo, né? Eu acho que foi muito boas as informações repassadas. Uma... Nós podemos agradecer. Obrigado. Uma última re... é... reflexão é assim: ó, a gente falou aqui os aspectos virais, tirando algumas dúvidas a respeito de o que, que a gente pode usar para produzir ou para incorporar nos nossos nas nossas produções. Mas e se a gente produzir? Como é que a gente faz para compartilhar dizendo que é aberto? assunto para a próxima conversa. Tá? Vai deixar então, a gente na, na curiosidade, é, professor. Tá? Então, é, é, acho que é fundamental a gente explicitar o que a gente estiver produzindo e dizer que é aberto também, para não causar dúvidas e não deixar as pessoas também no vácuo em relação ao que a gente está fazendo. É tá? que... Então, adotar um repositório que tenha a sua licença e, tu, e aí tu colocando num repositório com aquela licença, tu automaticamente está adotando aquela filosofia daquela plataforma, por exemplo, a gente põe no YouTube sem refletir sobre qual é a licença do YouTube, mas a gente está adotando a licença do YouTube, a gente compartilha no Facebook, adotando as licenças do Facebook, sem parar para dar uma refletida sobre quais são as licenças, as permissões e restrições que tem no Facebook. Então a gente pensar assim, ó, se a gente vai produzir recurso aberto, como é que a gente explicita isso, seja compartilhando em uma plataforma ou não, e se for só para um material que a gente tem no Drive e tu vai apresentar em sala de aula, como é que a gente faz para dizer que aquilo ali também é público, se cair na mão do aluno para ele saber que ele vai poder compartilhar com os colegas ou não, ou se outro professor vai poder usar também adaptando o seu, a tua produção para outro contexto. Então, acho que seria o, o, a sequência da conversa seria nesse sentido. Então, acho ah. que o senhor vai fazer o encerramento, a abertura e encerramento, para a gente ter... <risos> Está ótimo. É, é, é prático também, assim, é, é tudo assim, ó, tu, tu não ferir os, os direitos autorais, em síntese é tu dizer de onde é que vem o conteúdo e tu citar o autor. Pronto, Fazendo um resumo de tudo que a gente conversou, basicamente se resume a isso, grosseiramente. E, da mesma forma, também vai ser uma, uma, uma dica muito rápida e simples e um hábito que a gente vai ter que incorporar nas coisas que a gente faz, que também se resolve rápido. Mas eu deixo uma pulminha atrás da orelha para vocês ficarem curiosos para seguir a conversa depois. Obrigada, professora. Tá bem, obrigada eu, eu agradeço demais a atenção, agradeço demais a, a, a atenção de vocês, espero que realmente tenha tirado alguma dúvida e, e esclarecido algum ponto, que vocês tinham expectativa que fosse esclarecido, se por acaso tenha ficado algum ponto descoberto, vocês me informem aí, que a gente passa a informação depois. Tá então, obrigado, Adriane. Obrigada, Falou, obrigada, obrigado, professor. Obrigado para todos.